então, você vai ver um monte de coisa que essa mulher já está há muito tempo fazendo, dando certo, com visibilidade, então você não precisa recriar a roda, você fala, opa, isso daqui é interessante como, como um passo a passo para eu estruturar dentro do meu curso. Então, você vai lá e manda ver.